Irmãos e irmãs amados Que se encontram aqui reunidos na fé Em torno de Jesus Cristo Irmãos que estão sintonizados com Deus e conosco Por meio desta transmissão Através do canal da TV Santa Todos que estão aqui Querem invocar a bênção de Deus Não apenas para o ano que está prestes a nascer mas para o término deste ano O brasileiro tem o costume De sempre se entusiasmar com aquilo que é novo E talvez não dar atenção Aquilo que precisa ser completado Para que depois nós nos abramos mais uma vez ao novo É por isso que Refletimos sobre todo o trajeto que nós fizemos ao longo deste ano Porque nele nós encontramos a benção de Deus Hoje a leitura primeira nos fala sobre a bênção do Senhor Aquela que foi comunicada no antigo testamento pelo próprio Deus a Moisés De maneira que este a transmitisse a Araão e ele por sua vez aos seus filhos é uma página belíssima da palavra de Deus O Senhor te conceda esta bênção O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face Ele se compadeça de ti O Senhor volte para ti o seu rosto E te dê a paz É assim que os pais devem Invocar a bênção do Senhor sobre seus filhos Os sacerdotes são pais espirituais Ministros da bênção Mas não são os únicos Todos os cristãos podem ser canal da bênção de Deus Porque antes são receptáculo desta bênção Como é preciosa a bênção de uma mãe A bênção de um pai A bênção de um amigo A bênção ...de um cristão irmão na fé. O que é a bênção de Deus? É a própria presença dEle. São os bens divinos derramados sobre nós. Quando nós desejamos a bênção a alguém... ...nós estamos desejando que a plenitude do Senhor... ...recaia sobre aquela pessoa. Mas não enxerguemos a bênção... ...como algo que deve ser acumulado... Tal como algo que você deposita numa conta bancária, para que assim, ao acumular, você tenha cada vez mais e mais. Não se trata disso. Os bens espirituais nos são dados para que nós possamos administrar melhor a nossa vida. Nós somos canais da bênção. Muito mais do que estar aqui para receber a benção de Deus Nós estamos aqui para também transmiti-la às pessoas Aquele que recebe deve ser o mesmo que oferece Senão não faria sentido pedirmos a benção Seria mesquinho da nossa parte Pedir que Deus abençoasse tudo aquilo que nós queremos Ou fazemos Simplesmente como uma maneira de legitimar aquilo que nós achamos que é o certo. Esse pode ser um erro da nossa parte, quando nós queremos que Deus abençoe coisas que estão pela metade. Como Deus pode dar a sua bênção em algo que é incompleto? Se nós pedimos a bênção, devemos estar abertos também para que Ele nos guie. E aí que está o verdadeiro sentido da bênção, estar sob a proteção de Deus, mas também ser portador da sua paz. Hoje a bênção que foi proferida por Moisés termina com a palavra palavra paz, construtores da paz, estes são os cristãos que estão repletos da bênção de Deus são aqueles que são capazes de enxergar os sinais do Senhor, assim como os pastores que hoje se dirigem apressadamente até a manjedoura naquela gruta, encontram o grande sinal. O que eles veem de esplêndido? O que há de impressionante ali? Uma criança, os seus pais, mas o que há de tão Extraordinário nisso. Eles podem ver Deus. Deus se encontra no meio deles. Eles simplesmente contemplam. Aqueles que buscaram de forma apressada chegar até Jesus, param e contemplam. Nós estamos num mundo que nos impele cada vez mais a ser reativos impulsivos, e nós achamos até mesmo que muitas das vezes estamos agindo impulsionados pelo Espírito Santo, quando na verdade estamos apenas agindo na nossa própria agitação, usando a religião como um pano de fundo para coisas que são mais nossas do que de Deus, aquele que reconhece a benção de Deus no próprio filho, Jesus menino, é aquele que se maravilha, para, contempla, está com Deus. É isso que os pastores fazem. Hoje é uma noite de comemoração, de festa. E nós, brasileiros, somos muito festivos, não é? Está no nosso DNA, na nossa cultura. Mas nós, antes de festejarmos, estamos aqui, nos recolhemos. Porque temos a necessidade de, como os pastores, estar na presença de Deus. Porque aqui está a maior de todas as bênçãos. O próprio Jesus que se fez nosso irmão. O próprio Deus humanado. Deus inteiro, completo. Deus que se reveste da nossa carne para nos revestir da sua bênção. Este Deus... Na pessoa de Jesus é 100% Deus E ao mesmo tempo 100% homem É Deus inteiro Ele vem por meio de uma mulher Se solidariza conosco Nasce de uma mulher como nós E esta mulher no sonho de Deus é preparada Não que Deus já tivesse uma mãe Jesus já existia desde todo sempre Ele não foi criado Ele foi gerado É da mesma natureza do Pai Mas esse Deus, quando entra na história Passa a ter uma mãe E alguns podem dizer Então ela é mãe apenas de Jesus Homem A igreja vai dizer Não Ela é mãe de Deus Porque ela não é aquela que gera no seu ventre Jesus pela metade. Ela gera Deus humanado. Por isso que nós a proclamamos como Mãe de Deus. Aquele que é eterno ao vir esta terra vem por meio de uma mãe. E esta mãe é o canal do grande presente do Pai à humanidade, Jesus Cristo. Esta mãe será dada a nós como um presente de Jesus, quando Ele no alto da cruz, no mistério da sua paixão e morte, vai nos entregar na pessoa de João, a própria mãe que deu Jesus a nós. Ela é a mãe da bênção. A bênção de Deus é a sua presença que nos acompanha. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos pedir sim A bênção de Deus sobre os nossos projetos Mas antes disso, nós queremos entender qual é o projeto de Deus na nossa vida Para que a partir disso nós tracemos as nossas metas Nós queremos que Deus haja na nossa vida Mas antes disso, nós queremos contemplá-lo para que a sua ação se mostre também na nossa maneira de agir. Deus se fez nosso irmão, se irmanou conosco, nos permitiu chamar a Deus de Pai, pela graça do Espírito Santo que nos habita, para que nós também nos víssemos como irmãos. Esse é o sentido desta fraternidade, de celebrar Deus que está conosco. Não queira apenas a graça de Deus, porque muitos hoje a procuram como uma mercadoria, como um produto na hora da necessidade, como alguém que vai às pressas a uma prateleira de supermercado em busca daquilo que lhe convém. A bênção de Deus é mais do que isso, é mais do que aquilo que nós precisamos. A bênção de Deus é presença do Senhor na nossa vida. Quem recebe esta graça... Se torna, portanto, o mensageiro da graça. Os pastores são aqueles que ao deparar-se com a benção divina feita homem, depois de louvar e agradecer a Deus, eles vão, eles anunciam. Depois de Maria, os pastores são os primeiros missionários. Eles comunicam tudo aquilo que eles viram e escutaram. Nós sairemos daqui. E muito mais do que os festejos desta noite com os familiares ou com os amigos. Nós queremos levar uma bênção para todos aqueles que nós encontrarmos. É um ano que se descortina diante dos nossos olhos. É o novo de Deus à nossa frente. Queremos percorrer esse caminho com Deus. Sem nos esquecer daquilo que nós vivemos. Hoje, facilmente... As pessoas querem descartar aquilo que não foi bom, segundo a ótica delas. Querem, por vezes, reprimir, não é? Coisas que lhe incomodaram. O cristão não pode ver a vida dessa maneira. Nós vemos 2021 como um ano de muitos desafios. Mas nós vemos também que a bênção do Senhor esteve sobre nós. E essa bênção permanecerá conosco. Queremos, a exemplo dos pastores, levar esse grande anúncio. Queremos, a exemplo de Maria, conservar no nosso coração tudo aquilo que é palavra de Deus. Aquilo que nós não entendemos por completo nesse instante. Não sabemos aquilo que acontecerá em 2022, mas... Nós vemos os sinais de Deus que vão aparecendo de forma sutil. E como Maria nós queremos filtrar no nosso coração. Com o discernimento, com o espírito de oração, de fé, de entrega, de confiança. Tudo aquilo que Deus realizará. Porque nós já louvamos tudo aquilo que Ele já realizou na nossa vida. Como Maria, aquela que nos dá a bênção do céu, também sejamos portadores da bênção divina, vamos ficar em pé e professar com toda a fé esta profissão que fala dos mistérios mais importantes, daquilo que nós acreditamos, dizemos juntos, creio em Deus Pai, todo, todo poderoso poder.